8 bilhões de pessoas divididas em duas caixas. É assim que boa parte da sociedade costuma organizar todo mundo que chega por aqui. Uma organização que, diga-se de passagem, não leva em conta o que a pessoa sente, mas sim a anatomia de seu corpo. E é por isso que é completamente natural que uma pessoa que foi definida com um gênero quando nasceu, em algum momento da vida passe por uma transição para adequar a identidade de gênero dela ao gênero oposto. Esse é o caso de homens e mulheres trans. Mas para algumas pessoas essa mudança não rola só uma vez. Sim, para quem se entende como gênero fluido como eu, a identidade de gênero pode se transformar muitas vezes ao longo da vida. Eu sou o Gi Morales, do arroba Gênero Fluido BR, e é sobre isso que a gente fala hoje. Pessoas que se identificam como gênero fluido sentem que a identidade de gênero pode fluir entre dois ou mais gêneros. Por exemplo, uma pessoa gênero fluido pode se identificar com um gênero e depois de um tempo com outro. não gostava de tipo... Ai...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 Isso tem a ver com como ela decide se expressar e isso também pode mudar de acordo com cada pessoa. Para não vacilar, é sempre importante perguntar quais são os pronomes daquela pessoa, porque eles podem mudar de acordo com a fluidez. Aliás, essa é uma pergunta que a gente devia fazer ah? sempre para todo ah? mundo, né? Qual o pronome do seu namorado? Ele, dele, ela, dela, I, de, E, o termo gênero fluido começou a ser discutido lá nos anos 90. E na sigla LGBTQIA+, as pessoas não binárias são representadas pela letra Q, de Queer. As pessoas que se enxergam fora da cisgeneridade são uma parte importante de uma luta que ajuda a defender que gênero é uma construção social. E essa construção social é usada em sistemas de opressão, como o machismo e o sexismo. Por isso, mesmo que você seja uma pessoa cis, é fundamental se aliar a luta trans e não binária. Gostou desse vídeo? Então aproveita e se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo por aqui. E se puder, apoia esse trabalho no Catarse.